Saudações pessoal, vários alunos é, têm relatado que costumam dormir durante o Yoga Nidra, que é aquele momento da descontração, do relaxamento e perguntaram -se, se isso é normal. Sim, é normal, é bastante comum isso acontecer, inclusive comigo é, já aconteceu muitas vezes. É, às vezes tem dia que você está mais cansado, a prática é mais intensa, então você se descontrai de uma maneira tão profunda que você acaba adormecendo. Porém, é, não seria o ideal. A palavra yoga nidra, a tradução seria o sono do yoga. Mas essa tradução acaba nos induzindo a ideia de que o sono é dormir. Só que no yoga é, isso daí na verdade quer nos levar a um estado, que seria o estado que a gente chama de sono lúcido. Que é a capacidade de você deixar com que o seu corpo adormeça, mas a sua consciência ela fica desperta, fica acordada, lúcida. Então esse seria o estado normal, natural do Yoga Nidra, é o seu corpo adormecer, mas a sua mente, a sua consciência continuar desperta. Mas isso é um trabalho que leva um certo tempo para você ir conquistando. Então não se incomode se você acabar adormecendo. Tem gente que até acaba às vezes ressonando, né? até comigo também já aconteceu isso. O que importa é você se descontrair, entendeu que esse é o momento mesmo você descontraído o seu inconsciente o seu pré-consciente vai estar trabalhando na, na, nas informações que estamos trabalhando durante o exercício. Então, deixe fluir. E, mas se empenhe aos poucos e estar se mantendo cada vez mais lúcido e acordada E procure aplicar a técnica do Yoga Nidra, que a gente utiliza durante a semana, à noite, na hora que você for dormir. Não só vai te dar um sono melhor, mais reparador, mas você pode estar trabalhando todos aqueles aspectos que trabalhamos no Yoga Nidra. Maravilha? É isso aí. Muito obrigado e um ótimo dia!